Bora pra análise sem spoilers do filme O um Lendário Cão Guerreiro. E esse é um novo filme distribuído pela Paramon, que estreia agora dia 25 de agosto nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E essa aqui é uma animação que vai contar a história do Hank, que é um cachorro bem atrapalhado e ele vai ser escolhido pra ser um samurai que vai proteger uma aldeia de gatos. É, o problema é que a recepção dele nessa aldeia de Kakamucho não vai ser muito boa, porque os os gatos aqui não são muito fãs de cachorros. E ainda tem o gato Icachu que vai querer destruir essa aldeia. E antes de continuar esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho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 no filme que a gente tá analisando hoje, a gente tem um cachorro samurai que vai parar ali numa aldeia de gatos, no filme original a gente tinha um xerife negro que ia parar num vilarejo ali que só moravam pessoas brancas. Né? E nesse vídeo aqui a gente vai comentar então o filme O com Cão Guerreiro, que é uma versão bem mais bobinha, mais levinha, mais infantil do que o filme original. É, eu acho que isso é importante a gente comentar que esse é um filme bem voltado pro público infantil, então o roteiro ele é simples, ele é, desenvolve a história ali de maneira que a gente tem um personagem que é bem bonzinho e outro personagem que bem malvadão. A situação, o problema em si é que desse filme ela é bastante fraca assim, em certo ponto ela nem interessa muito, assim, a graça do filme tá ali na interação do Hank que é um cachorro nessa aldeia ali de gatos, essa é a parte que mais chama atenção. É, ainda assim a gente tem uma mensagem aqui bonita, né, de lealdade, de amizade que o filme desenvolve bastante e até uma mensagem importante para as crianças. O filme também trabalha essa questão ali de preconceito, do quanto isso pode prejudicar e também a questão de ter sonhos e de acreditar nos sonhos e aí Principalmente quando as coisas se complicam um pouco, que a pessoa tem que seguir em frente, e eu acho que essa mensagem também é bem importante. E o filme tem uma pegada de humor bem leve também, que a gente dá umas risadas ali durante o filme, mas eu confesso pra vocês que em alguns momentos ali do roteiro cai um pouco o ritmo da história. Em vários momentos a gente acaba se lembrando bastante do Kung Fu Panda, Karate Kid. Tem um momento ali do filme que tem todo um treinamento, com o mestre, e essa parte é legal de acompanhar. Até porque a animação também tá bem boa, né? os personagens eles são bem carismáticos, eles são bem engraçados. Né? Eles têm expressões. Personagem... Bem marcantes, bem divertidas Principalmente os olhos, que acho que demonstram Bastante o que eles estão sentindo Bom, e aqui a classificação indicativa, ela é livre E na cabine de imprensa a gente assistiu A versão dublada do filme, e a qualidade Da dublagem está muito boa, e eu vou Até destacar aqui em especial a dublagem Do Fontora, que faz o Shogun Aqui, tá muito boa, né tá, Parece que combina demais aqui com o personagem E ele tá excelente E quem faz o Faso cachorro Hank que é o Paulo Vieira Então eu confesso para vocês que eu tive um pouquinho De dificuldade ali, de descolar um pouquinho a imagem do Paulo Vieira para aproveitar ali o cachorro Hank Mas em certo ponto acostumou E a Débora Seco também participa aqui Ela faz a mãe da gatinha Mas olha só, a voz tá tão diferente Ela tá tão transformada aqui para esse papel Que nem deu para reconhecer muito Porque ela faz uma voz totalmente diferente, né? Bom, galera, antes de encerrar o vídeo Eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal Que é o botão Valeu que Vocês podem apoiar financeiramente o canal Caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Bom, então a nossa nota final para o filme O Lendário Cão Guerreiro